Hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou contar o dia em que quebraram a janela lá da minha sala Sim, já quebraram a janela da minha sala, também então quebraram a porta Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu tenho um recado muito importante muito legal para dar pra vocês Aqui na descrição do vídeo e, é, e aqui nos cards vai ter um canal novo que eu criei Sim, gente, mas nesse canal eu não tô sozinho, eu tô com a minha amiga e o nome dela é Stephanie então, lá já tem um vídeo, o nome é Happiness is free E tá aqui na descrição do vídeo e tá nos cards também Então, se inscrevam lá, gente O que tá aqui nos cards, gente Eu indo comprar a câmera pra, pra eu gravar pra esse canal para pra aquele canal, né? Que eu tava comprando a câmera E aí, eu no vídeo eu comprei e tal e eu tava com ela na mão e isso e tudo Só que aí eu cheguei em casa E fui testar em casa, porque... É, se você está querendo saber o porquê que eu só fui testar em casa e, e não testei lá na hora é, Veja o vídeo depois de assistir esse que você vai saber o porquê que eu só testei em casa e não na, no vídeo Mas aí gente, eu cheguei em casa, testei e aí a qualidade da câmera ficou assim Oi gente, hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser o... gente, deu pra ver aí, né, a qualidade que ficou, né? Ficou muito ruim. É, assim, eu achei que eu ia comprar a câmera, a qualidade dos vídeos iam ficar melhores é e tal, mas aí, gente, eu comprei e ficou desse jeito, eu não gostei. Se vocês verem direitinho, o áudio ficou fora, assim, sabe? A qualidade do vídeo não ficou muito boa. Ficou escuro. Daí eu resolvi trocar a câmera por outra coisa que tinha lá na loja. E meus pais trocaram lá por outra coisa que tinha na loja. E eu vou continuar gravando com o celular, tá, gente? Gente, não tô botando no chão do celular, mas eu só tô usando o celular pra poder gravar. Porque, como eu falei, né? Eu tive que trocar e tal. E se vocês tem meu WhatsApp, não tô podendo responder. E quem, por isso que eu não tô postando foto lá no Instagram, gente. Mas se eu conseguir, botar vou dar um jeito de... Continuar postando foto no Instagram Mesmo sem poder mexer no celular, tá gente? Se eu conseguir, eu vou avisar lá ou aqui Mas enfim, gente, depois de vocês se inscreverem lá e voltarem aqui pra continuar assistindo o vídeo Agora eu vou contar pra vocês o dia em que quebraram a janela da minha sala Então, gente, era um dia normal é, Eu não lembro se isso foi antes ou depois do recreio Não, não, foi antes, foi ontem. Aí, é, tava lá a gente estava lá sentado e aí a gente estava na aula de português. Aí a professora às vezes sai né? e deixa a gente sozinho lá na sala. Aí tá, ela foi e falou assim, ah, a, a outra moça que fica vigiando a gente, se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal, no, vou deixar aqui nos cards, que é Detetando. Sobre o que eu faço no recreio, tá aqui nos cards, aí vocês vão saber de que mulher que eu tô falando, que vigia gente que eu tô falando Aí tá, a mulher chegou lá na sala e falou, falou, a diretora tá chamando você E aí a professora foi lá, ah, desceu desceu, só sem dançar, ela falou, já volto E aí o garoto que... É, o João Lucas que foi o garoto meio responsável por ter quebrado é, a janela falou assim, é Ele foi e falou Aí ele foi e falou Tia, pode deixar que eu vigio aqui Que eu vou cuidar de levantar E eu falo pra senhora quando você chegar Aí ele falou essas coisas E falou assim sabe? Não falou muito rindo não, mas enfim Aí ela falou, tá bom E saiu Deixou a gente lá. Aí tá, a gente começou a... Todo mundo levantou, né, todo mundo já ficou fazendo bagunça, Falou, fica todo mundo sentado fazendo EV. E ninguém ficou, todo mundo ficou em pé. Não, nem todo mundo. Tipo, os gente lá, é, os normais da sala, eles né, não, não levantaram, ficaram lá é, sentadinhos fazendo dever Desculpa se tiveram uns aí de ferro, porque tem uma academia aqui do lado e aí fica esses barulhos aí no fundo, gente Eu não vou fechar a janela porque senão Fica meio ruim assim A, a, é, a qualidade e a luz, a luz, tá? Então eu vou deixar aberto ali mesmo Aí ele foi Aí, né, todo mundo levantou e tal começou começou a conversar é, Inclusive eu Aí, gente, quando eu estava Eu estava aqui Eu estava aqui e eu sentava, eu sentava lá atrás, eu tava aqui e eu sentava lá atrás. E aí eu tava aqui conversando com as meninas que sentavam aqui na frente, né? Com a minha amiga aqui do lado. Aí eu tava aqui conversando com elas quando de repente eu escutei um barulho de janela quebrando. Meu Deus, gente, quando eu escutei esse barulho de janela quebrando, vocês não imaginam a minha felicidade que eu fiquei no momento, gente. Gente, gente, gente vocês não tem noção. É a minha vontade, sei lá, gente, eu fiquei muito feliz. Foi uma felicidade inexplicável, assim, que veio, assim, quando eu escutei barulho da janela quebrando. Mas vezes, tá, tá se perguntando, Luísa, por que você ficou tão feliz assim, a janela quebrou? Gente... Quando eu olhei, eu tava assim, né? eu virei e olhei, eu tava, de, eu tava assim de costas, eu virei e olhei, tava o meu amigo bem assim Ele tava, ele tava, ele tava assim, ó, ele tava, ele tava encolhido assim e tava assim, ó, eu tava encostado assim, tava assim, ó, ó. Enfim, gente, aí ele tava assim todo, ele tava meio que assim, sabe, ele tava assim meio que grudado, assim, já né? não sei explicar, gente Aí ele foi, quando eu virei, ele tava saindo assim devagarzinho. Gente, quando eu olhei ele, gente, quando eu olhei ele, eu... eu comecei assim, nossa, a tia vai brigar muito, eu quero ver a cara de vocês, a tia vai brigar. E eu comecei a rir loucamente, gente, desesperadamente, eu comecei a rir assim, aí... Aí eu falei, vai ter treta, vai ter muita treta Enquanto eu tava falando isso, gente Passaram uns 5 segundos que eu escutei o barulho da janela quebrando Comecei a fazer esse escândalo todo E aí, depois de 5 segundos, a, a diretora e a professora apareceram assim na porta Gente, quando eu percebi que elas estavam ali na porta Eu olhei pra elas e eu fiquei assim, normal, né? Como se eu não estivesse não estivesse fazendo nada. Eu falei, meu pai e a não teriam escutado eu falando que ia ter trito, né? Mas enfim, aí eu fui, sentei lá no meu lugar, fiquei lá sentada, né? Como se nada tivesse acontecido. Fiquei lá no meu canto. E aí a professora ah, falou assim: quando eu escutei. Não, a diretora falou, é. O que que aconteceu aqui? E aí a professora falou Quando eu escutei, eu não imaginava que foi aqui no sexto ano Aí, porque tipo, lá na minha escola A pior turma Que era considerada a pior turma eu ainda não sei se é considerada a pior turma Porque do jeito que a minha sala está, né gente? Ou estava, porque agora eu já estou de férias Do jeito que era considerada a minha turma é, Eu não sei se ainda era A pior turma era o oitavo ano, né? Mas disse assim, eu... o que a pior turma era o oitavo ano, mas eu não quitava muito nisso não. Aí ela foi, olhou pra janela, falou o que, que aconteceu, aí os meninos tiveram que explicar tudo. Aí, tipo, era assim, é, o João Lucas, o João Lucas, ele senta aqui, o outro menino que se, se chama Enzo, senta na frente dele. E tem outro menino Que, tipo, ele não tava sentado Ele tava em pé também Ele tava, tava pra lá para lá, sabe? Ele tava do lado do, do menino estudioso Lá da sala Que é legal, sabe? O Matheus, o Matheus Sema ele, ele tá aqui no vídeo do, da minha formadora Tá aqui em cima no chat pra vocês olhar Mas, enfim Ele tava lá conversando com garota Aí, ó, agora eu vou explicar, gente é O o que, que aconteceu pra janela ter quebrado, Para ele ter parado na janela. Aí a diretora tá perguntou o que, que aconteceu e eles tiveram que ficar tintim por titim. Foi pouco vergonhoso? Foi. Vocês já vão saber por que foi vergonhoso. Mas aí tá, tá. É, ele foi e falou, não. É, ele, gente, ele ficou todo enrolado pra falar, mas enfim, ele falou, ele falou. É porque, tia? Tem uma brincadeira que o Enos mandou eu fazer. Aí eu fiz com o João Matheus Aí ela falou, que brincadeira é essa, né? Aí ele foi contar, gente Quem assiste Naruto conhece essa brincadeira, né? Eu acho que quem assiste Naruto já deve estar imaginando que brincadeira é Ou quem já viu o vídeo lá do garoto lá que fez É uma brincadeira, ele explicou, né? Que tem que fazer um negócio com a mão Tem que fazer um negócio com a mão, gente Uh! Aí tá, ele falou isso pra diretora, a diretora ficou, nossa mano, o que, que é isso? Na cabeça dela, eu acho né, que eu não, não lembro se disso aí, Aí, tá, ela foi, ficou impressionada e falou assim, é Ah tá, e aí ele falou, aí o Enzo falou, ah João Lucas, faz essa brincadeira com alguém Ele falou, com quem? Aí ele falou, o Enzo falou, com o João Mateus, que também tem tá aqui no vídeo, tá gente? Aí, gente, só o João Lucas e o Messi que não tá aqui no vídeo, tá? Mas os outros meninos estão aqui no vídeo. Aí, ele falou, tá bom, ele levantou a cadeira dele e foi lá fazendo um garoto. Aí, quando ele foi fazendo no João Mateus, o João Mateus foi e empurrou ele. Gente, isso tudo foi a história que eles contaram, tá? Eu não vi nada. Aí, o João Mateus foi e empurrou ele. Aí, quando ele empurrou ele, ele bateu na janela assim, pau, e quebrou. E lá, gente, são dois andares da escola, não sei se eu já falei isso, né? falei isso no outro vídeo passado, da, do que eu faço naquele na escola. Aí são dois andares. Aí, a gente é no segundo andar. Aí tem uma janela, né, a janela da sala, que é uma só. Aí, a janela, é, quando eles quebraram, os vidros caíram tudo lá embaixo, tudo lá embaixo, assim, caíram os vidros, tudo lá embaixo, gente. E aí... É... por isso que elas escutaram mais o barulho Eu não sei nem se elas faziam escutar o barulho da janela quebrando Talvez iam escutar, talvez não Porque tipo, fez mais barulho Eu acho que foi o vidro quebrando lá embaixo, indo lá embaixo Aí caiu lá embaixo o vidro e tal, ainda bem gente que não... Quase não passa ninguém lá embaixo Lá embaixo naquela parte ali é tipo um corredorzinho Que guarda umas bicicletas, né? Quem vai de bicicleta pra escola deixa a bicicleta ali pra poder ir embora de bicicleta Aí lá é tipo um corredor que só fica de bicicleta, sabe? Aí, não caiu em cima de ninguém o Pedro, ainda bem, aí falou isso pra diretora, né, que o João Lucas tinha empurrado ele, aí ele bateu assim, e aí a diretora mandou, João Lucas levanta e vira de costas, o João Lucas levantou e vira de costas, porque ela queria ver se ele tinha se machucado, né gente, aí ela viu, ele não tinha se machucado, aí falou... É, alguém podia ter é, quebrado o braço, perdido a cabeça, falou um monte de coisa assim, gente, mó, maior líder Falou essas coisas assim, ah, alguém podia ter morrido, sei lá E essas coisas, vocês são muito irresponsáveis, a gente falou pra vocês ficarem sentados E aí, blá blá blá blá blá Mas tipo, gente, quando não, sério, quando eu vi a reação da diretora, eu me decepcionei, sério gente, de verdade, me decepcionei Porque eu achei que ela, sei lá, ia dar uma bronca nele, ia expulsar eles Ia suspender ele, sei lá Gente, ela só suspendeu os é, jogos por um dia E eu fiquei muito decepcionada, porque eu achei que ela ia dar mal barraco Não, gente Mas aí... Gente, o, é, tem duas garotas ali lá, de, lá da minha sala, né? Elas são melhores amigas Aí tipo, a janela é aqui E uma senta aqui, né? Não vou falar gente é a Duda e a Rafaela Aí, a Duda senta aqui atrás, ela é a última da fileira do meio Aí a Janela é aqui e a Duda senta aqui, a última fileira E na frente dela tem a Rafaela, que elas são melhores amigas, então elas sentam uma atrás da outra e tal Aí na frente dela tem outro menino e assim vai, ele tem o João Lucas e o azul e tal Aí, gente, e tipo, elas estavam aqui, bem pertinho da Janela mesmo E aqui do lado tinha outro garoto, ele não senta ali todo dia, ele só sentou ali porque ele quis naquele dia o dele é Jonathan, ele tava aqui, sentado aqui do ladinho também E, gente, a janela não quebrou em cima de ninguém, tipo Foi muito surreal, porque, tipo, podia muito ter caído em cima deles Talvez porque dava muito pertinho, mas não caiu em cima de ninguém ele não machucou o João Lucas, que tipo, ele ficou assim, né? Ele quebrou, cara, foi muito doido, cara foi tipo, como que não machucou ninguém? Mas, enfim, né? Aí, é, ela perguntou Aí nem lembro onde tinha parado. Ah, tá. Aí ela falou assim: é. Quem, quem tava em pé quando isso aconteceu? né quem tava em pé? Aí ela falou assim: quem tava em pé, fala. Quem, quem tava em pé, fala. Aí. Aí a Bianca. Aí a professora, ela né, falou assim: engraçado, Jonas. Você que tinha falado que ia ficar de vigia, né? E tal. Eu assim, ok, né? Aí ele foi. Aí. Ela foi e perguntou quem tava em pé E eu também tava em pé, né Foi e falou eu, eu falei que tava em pé a, a minha amiga falou que tava em pé Que tava comigo do meu lado E a minha outra amiga, Mariana Que vocês já conhecem também, tá aqui nos cards Eu vi que ela apareceu da minha formatura, tá gente Foi que apareceu E é, ela falou que tava em pé também Pra poder ficar com a gente, né Porque ela sabia que a gente ia ficar de castigo Lá na sala, na hora da E também falou outras pessoas lá que é, aí ela falou, é, tá bom, quem tava em pé vai ficar sem recreio, vai ficar na sala Aí tá de suspensão lá pro garoto uma, De um dia, o Enzo ficou sem celular E foi isso, aí na hora do recreio a gente ficou lá na sala um pouco Eu não vou ficar na sala, né gente, no recreio Por causa disso seja já sabem, o tá aqui SCAD, né, do que eu faço na escola E... Aí eu não gosto de ficar no recreio por causa disso. Eu não gosto de ficar na sala por causa disso no recreio. Aí... Aí depois chegou a professora lá na hora do recreio, um tempinho depois que a gente ficou lá na sala. falou assim, nossa, eu achei que ia chegar aqui, ia estar todo mundo em pé, ia estar todo mundo zoando. Ou nem eu, tá? Mas aqui na sala iam ter saído pro, lá pra fora. Então por causa que vocês me obedeceram e deixaram vocês saírem pro recreio. Ela deixou. A gente foi pro recreio, né? Aí eu fiz tudo aquilo que vocês já sabem que eu faço que foi meu joelho de salão, tá gente? Aí foi basicamente isso, gente. O quebrar quebraram a janela lá da minha sala. O dia que, que quebraram a porta lá, não dá pra mim fazer um vídeo inteiro falando, porque tipo, eu não tava no dia Só sei que me contaram que quebraram a porta, foi assim, foi um, o, o João Matheus, eu acho que empurrou o Jonathan, que tava lá E aí ele empurrou ele bateu na porta, mesma coisa, gente, não sei, lugar, agora é que eu parei pra pensar, foi a mesma coisa, João? Bateu lá, e aí quebrou a porta, foi isso, não foi nenhuma história longa, pelo que eu saiba não, né, porque eu não tava no dia mas aí foi isso assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, tá gente, no meu canal novo, o meu, não, no nosso canal novo, que é o meu, da Stephanie, e tá aqui na descrição gente, então, um beijo e tchau!